Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aí o lançamento da Gabriela Rocha, a música Estou Seguro, tá? É, música que eu achei razoavelmente fácil, né? É, de tocar ela no piano, entendeu? E muito bonita, tá? É, ouvi essa música ontem à noite, né? Hoje eu tirei ela aqui e agora a gente vai aí partir pro tutorial, ok? Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Vamos lá? Introdução, nós temos aqui dois acordes, né? Fá com Lá, ok? E temos aqui um Si bemol com nona, tá? Você pode fazer aqui, aqui, entendeu? Ou você pode fazer só o Si bemol se você tiver dificuldade, tá? Então, a introdução e boa parte da música trabalha nesses dois acordes, tá? Então a introdução fica aqui. Na música, tá? O piano não faz a introdução, mas eu vou fazer para vocês, tá bom? O piano, ele só mantém a pulsação aqui, ó. Fá com Lá. Si bemol com nona. Fá com Lá. Si bemol com nona, ó. Tá, ó. Então, ó. Um, dois, três, quatro. mesmo piano tá é porém a guitarra ela faz aqui é uma frasezinha aqui né uma introduçãozinha que dá para gente fazer no piano tá é, se caso você for um tecladista aí que toca sem guitarrista vamos lá então ó se eu fosse fazer no piano ia ficar aqui ó cair no, no Fá com Lá, vai dar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sol, Lá e o Ré para cair no Si bemol. Vamos repetir bem devagar. Beleza? Caiu aqui no Ré para chegar no Si bemol. De novo, ó. vezes, né? OK. Dá para fazer dentro do acorde? Dá, mas aí vai pedir um pouco mais de técnica sua, né, ó. Você pode até cair direto aqui, ó bem devagar, ó, tá vendo? já cai, ó, direto no acorde, tá, ó. sai dessa introdução, beleza? aí vem a letra aqui que eu não sei cantar, tá? Eu vou cantar o Lano aqui, ó. O vento tenta me afastar, tá vendo? então ó, fa com lá, tá? quatro tempos para cada acorde, afastar e me dizer que estou sol, só... tá muito grave, né? <risos> O medo tenta me parar eu creio Ah, eu não sei a letra creente creente eu, eu não sei tá, a letra da música porque eu peguei essa música hoje continuando a outra parte Fá com Lá de novo se pelo vale eu passar isso que dá não saber cantar a música e se a morte me cercar Se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, vai vir um Ré menor aqui, ó, no florescer. Olho para ti. Tá? Então vamos ver esses tempos. Ó, se pelo vale eu passar, vai dar. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vai para o Si bemol. Um, dois, três, quatro. Se a morte me cercar, facular. Um, dois. 3, 4, aí cercar, né, 2, 3, 4, se a minha fé estremecer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, aí vai cair no Ré menor agora, ó, 1, 2, 3, 4, olho para ti, né, aí beleza, aí vem agora, ó, eu descanso, vai começar aqui, tá, Fá maior, eu descanso, em teus braços Teu amor não vai falhar Então vai ser, ó Fá Si bemol com nona Ré menor Si bemol com nona, tá? Aí continuando Minha vida vai dar Fá com Lá Minha vida Si bemol Eu Entrego, aí teu amor de novo, Ré menor. Não vai falhar, Si bemol, tá? Só que aqui nessa parte, rola um negocinho aqui que vai ser assim, ó. Tá, ó. Fazer aqui em Fá, o Fá aqui, ó. Entra aqui, ó. Essa parte sobre o Fá vai fazer aqui: ó, Fá, Dó, Sol, Lá. Você pode fazer o baixo aberto aqui ou fechado aqui, tá? Ó. Vamos pegar essa parte? Vamos lá sobre o Fá. Tá? Bem devagarzinho com o dedo ó. Si bemol Ré menor Si bemol com nona A segunda vez vai ser Fá com Lá tá? A gente faz só o baixo aqui Ó Bemol, Ré menor, Si bemol com nona Sempre tem esse tã -tã no final, tá? Vou fazer uma vez aqui, sem falar bem devagar. Vamos lá, ó. parte ok aí volta né é... eu acho que se, se pelo vale eu passar né Fá com Lá tá. aí vem a mesma ideia tá quando eu repetir a segunda parte, vai fazer o eu descanso de novo, né? E Aí vem o solo, tá? Vai ser aqui, ó. Fá com Lá, tá? Vou passar a primeira base. Si bemol com nona. Ré menor. Si bemol com nona, ok? De novo, ó. Fá com Lá. Tá? Si bemol com nona. Ré menor. Si bemol com nono, tá? Aí, o piano ele vai ficar numa frasezinha aqui nessa parte do solo, ó. Tá? Então, ó, sobre o Fá com Lá aqui, ó. Você pode fazer aqui, mas faço aqui, né? Ó, dó, Fá, Mi, Fá. Aí vem agora o Si bemol o nono, ó. nó, nó. Dó, Fá, Mi, Fá Ré menor Dó, Fá, Mi, Fá E o Si bemol com nono agora de novo ó. Mesma frase, tá? Aí vem Aí ela vai cantar né? o impossível né? Eu não temo mais tá? Aí vem aqui Si bemol, não sei cantar mesmo, gente. Em tua presença encontro paz. Seguro estou. Seguro estou. Continua. É, eu sei que nada vai me abalar, né? Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro. Seguro. Tô seguro Acho que eu cantei outra parte errada <risos> Tá? Aí daqui você pode voltar, né? Tá? É... Desculpa não saber nem cantar o Lá a música, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, pra você que tem dificuldade com acordes com nono assim, você pode fazer o si bemol mesmo, tá? Ó. É... Não é dedilhado, não, tá? É pulsação essa música, tá? Tá? Então assim, não precisa se preocupar com o dedilhado, que ela não tem, tá? Ela é mais pulsação mesmo, né? Tanto que na hora que ela tá cantando, o rapaz do teclado fica aqui, né? Aí faz alguma coisa aqui, né? Bem devagarzinho, ó. Isso aqui é um... Inclusive esse lick aqui eu ensino lá no curso, hein? Tá? Então assim, é, vocês podem ficar tranquilos que dá pra tocar essa música toda só na pulsação, tá? E aí fica até um toque aí, ó. Ao invés de fazer só assim, ó. Faz assim, ó. Então, tá, 1, ó. Um, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, E. Perno. Tá Você deixa o E aqui, tá, ó. outra coisa a cifra dessa música eu fiz tá ela tá aí na descrição do vídeo você pode baixar tá e desculpa essa semana eu não consegui fazer tutorial antes é, eu fiquei ruim da garganta né sem voz totalmente e minha voz está retornando hoje e aí como saiu essa música ontem à noite eu decidi fazer esse tutorial tá bom gente é... fica aí meu agradecimento por todos vocês aí tá que são inscritos do canal aí em breve a gente vai estar chegando em 100 mil inscritos aí. E aí quem sabe eu consiga sortear aí umas vagas do curso aí, tá bom? Para algumas pessoas aí. Pelo menos aí uns três meses de curso aí a gente pode pensar num sorteio, tá bom? Não se esqueça então de acessar aí os links abaixo e estar tá conhecendo aí o meu curso, tá bom? Para você vir estudar comigo e receber o meu suporte pessoal, tá bom? Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo na semana que vem, tá? E não esqueça de baixar a cifra aí abaixo na descrição, tá bom? Tchau!